Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo aí com vocês? Comentem aí como é que tem sido o ano normal, como é que começou o ano letivo, IPTU, condomínio, IPVA. <risos> gente... Olha só, quero te mostrar essa casa lindíssima, 400 metros de casa, terra, mobiliada e decorada, altíssimo padrão. Aqui no condomínio Enseada, Xangri lá, vista para o lago. Gente, a casa tem praticamente dois terrenos, lindíssima, maravilhosa e o melhor, gente, está com excelente preço. Vista para o lago ali, vista para o pôr do sol aqui. Vem comigo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo mais e... Não deixe de se inscrever no canal, você vai se apaixonar por essa mansão que eu separei para você hoje. Vamos lá? Gente, olha só, eu comecei o vídeo aqui dentro da casa. Que casa maravilhosa! Um terrenão de esquina, tá? Gente, tem praticamente 600 metros de terreno. É um terreno e meio, mais a área verde. Aqui é toda a sala de estar, sala de jantar. Aqui, um espaço gourmet, cozinha totalmente, tudo, tudo integrado aqui, maravilhoso essa planta maravilhosa essa planta mas antes de nós entrar na casa eu quero te mostrar aqui o pátio dela ela tem uma piscina virada para servidão aqui aqui é a área verde tá gente essas palmeiras aqui são do seu terreno aquela grande lá eu acho que não tá ali é uma área verde lá é aquele tapume mais dois metros para lá vai ser a próxima obra e você ainda tem essa vista pro lago aqui olha que lindo ó maravilhosa gente gente essa casa aqui é uma planta diferenciada é uma casa térrea de 400 metros 4 suítes mobiliada decorada está à venda aqui no condomínio enseada por um preço de 6 milhões e 300 mil reais gente olha que fachada linda gente e olha só a casa tem um detalhe aqui gente ó tipo um porsche corrier não sei como é que fala na sua cidade né uh, olha só o carro vai entrar aqui entra por aqui ó, e já para aqui gente ó na porta da sua casa Olha que linda, maravilhosa gente, ó. olha que bacana. Ó. E eu quero dizer para você que tem possibilidade de fazer um segundo pavimento aqui da casa, um segundo piso aqui da casa, aonde você pode dobrar o tamanho da casa. Ela tem condições porque ela tem um terreno e meio gente, é um terreno grande então, tá? A casa é totalmente térrea, já tem 400 metros de área construída e agora eu quero que você venha comigo, nós vamos explorar. Toda essa casa aqui, olha só, o terreno vai até lá, gente, tudo isso aqui é seu terreno, tá? Aqui o carro pode parar aqui, pode parar outro aqui, pode parar outro lá. Aqui não tem continuação, gente, ó, mas você pode fazer a continuação se quiser. Ó, detalhe, tá? Ali o hospital de Shangri, lá inaugurado há uns dois, três meses atrás, referência aqui do litoral norte gaúcho, tá? E você pode vir morar nessa casa aqui, meu cara. Vamos lá conhecer, então? Oh, olha, o tamo, olha a altura disso aqui, gente. Que linda, né? Nem parece que você está em shangri né? <risos> claro que você não está, você está aí na sua casa, na sua televisão. Ó, oh, porta de gigante, ó, oh, porta de novela. E agora eu quero dizer para você: seja muito bem-vindo à sua casa aqui em shangri no condomínio Enseada. Meu caro, olha só. O perfil da casa, lustrezão de cristal aqui, espelho, poltrona, luz 15, tapete, gente, persa. Aqui ali não sei, esse aqui com certeza é persa. O piso é todo de mármore travertino, olha que doido isso aqui, gente, top. Aqui mais um espelhão, gente, ó, papel de parede fora a fora, LED pra tudo que é lado. Vamos começar aqui por essa sala aqui, ó. Aqui é a sala de estar, uma sala que tem... Aproximadamente aqui uns 50 metros, tranquilo. Ela tem a abertura, como eu te mostrei lá fora, integra com a sacada. Tem uma sacadinha aqui também. Então você tem uh, posição norte, posição oeste e posição sul. A casa tem sol praticamente o dia inteirinho. Agora é finalzinho da tarde, choveu agora há pouco aqui, está um pouco nublado. Aliás, tem chovido quase todos os dias <risos> no verão, né? Olha que linda essa sala de estar aqui, gente. Ó, vem aqui no canto aqui, olha só. Maravilhosa, né? E olha só que eu descobri aqui, ó, sem querer, gente, ó O sofá tem uma torre, meu cara, ó Aí sim, dá até pra dormir aqui agora, gente Bota o telefone e carregar aqui <risos> Dá pra dormir aqui Gente, móveis de primeira linha, tá, gente? A casa tem detalhes que eu não vou conseguir explorar tudo aqui no vídeo Mas você tem que vir ver cada vaso, cada detalhe, gente Olha só que diferenciado, uma mesinha de centro aqui Maravilhosa, olha o espação que tem aqui, gente Dá até botar uma TV de 100 polegadas aqui que ainda fica pequeno. Só essa parte do living aqui. Sala de estar, sala de TV. Outra sala de lareira lá. A sala de jantar, mais espaço do gourmet. Só isso aqui. Mais a piscina, claro, né? Tem 150 metros. Só pra você ter uma ideia, tá? 150 metros. Ar-condicionado, cassete, gente, ó. Central aqui. Olha que legal, gente. o detalhe dos LEDs. E agora sim, vamos explorar. Nem sei pra onde que eu vou, gente. Olha que casa linda. E o detalhe, tá, gente? Olha só. Porta gigante, em vidro. Maravilhosa, meu caro. E isso aqui, meu caro, ó, pra você tomar um chope, um uma cerveja, uma champanhe sentado aqui. Ó, proprietário, me desculpe aqui, mas... Baseado em fatos reais. Vamos ver como é que é sentado numa poltrona de rei. Caraca. Imagina você ali, ó. Tudo... Boa tarde, dona Maria. Tudo bom? <risos> linda né gente ó maravilhosa né vamos explorar mais a casa então já descansamos vamos lá aqui uma segunda sala uma sala de lareira é né? uma fireplace aqui gente gigante aquela que vai dali até lá colocar uns vidros ali eu não sei o que que é agora tá chovendo gente olha olha que legal a vista da piscina na chuva consegue ver os gotinhos de chuva chuva com sol com tudo junto né acontece ao vivo aqui <risos> Quando você entra aqui, você dá de cara aqui, gente, com esses vasos lindos aqui também, esse aparador aqui, botar seu guarda-chuva ali, tá chovendo, combinou, né, guarda-chuva prontinho. Então tá, aqui a sala de lareira, gente, ó, o pé direito alto, gigantérrimo aqui também. Gente, aqui a sala aqui tem 5 tem metros tranquilo, tá? Ali um pouco mais baixo, pé direito. Então aqui, então, é a mesa de jantar, a sala de jantar. E olha só, gente, ó, fazer uma volta na casa, vou te mostrar a chuva aqui. Olha só que legal, ó, a piscina. Que legal, o dia tá quente, tem sol desse lado, tem chuva aqui na frente e tem o um corretor da praia dizendo pra você, vim buscar a chave dessa casa, que ela tá, gente, com um preço muito bom, localização nobre, praticamente, deixa eu te contar, um terreno aqui custa já em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio. Vamos botar que seja 2 milhões, tem dois terrenos, tem 4 milhões de terreno aqui já. E o detalhe que tem essa casa, a arquitetura, os móveis, a decoração, os lustres. Quer ver um detalhe? Vem cá, olha só. Essa ilha aqui, gente, é um espaço gourmet, toda de quartzo branco, tá? Quartzo branco, essa pedra aqui. Olha, dois, quatro, seis, sete poltrona aqui. E aqui, meu caro, olha o luxo. Tudo aqui de marrom imperador, gente, ó. O proprietário não economizou, desde a bancada aqui. Até a churrasqueira. Olha que churrasqueira linda, gente. É toda revestida de marrom imperador. Olha o espaço que tem aqui, gente. É pra você botar a tábua de carne. Cortar a sua carne aqui. Ó, aqui tem uma churrasqueira, gente. De gringa aqui. Até com motor tem. <risos> churrasqueira, grelha. Tem que fazer uma faculdade para usar isso aqui. Ó, aqui você ergue. Aqui você baixa, óbvio, né? Essa churrasqueira tem um problema sério, gente. Não aceita carne de segunda. <risos> A gente tem que ir, tem que brincar, né, gente? Olha só, até uma lixeirinha aqui, gente, ó Linda, maravilhosa Olha a vista que você tem daqui Olha o sol lá entrando na, na janela Linda a casa, né, gente? Olha só Totalmente integrada, ó Você tá aqui fazendo churrasco Fala com quem tá olhando TV lá Fala com quem tá chegando na porta Fala com quem tá na mesa de jantar, quem tá na lareira Fala com quem tá na piscina Fala até com o vizinho passando na rua Se quiser, vem cá comer churrasco com a gente <risos> ó, aqui é a cozinha de apoio tá, gente? tem uma ilha, um fogão cooktop aqui. Mais uma pia lá, tá? Gente, aqui torneio, irmão no comando ó, aqui também tem uma abertura, uma porta aqui. Acessa a piscina também. Gente, gente é uma casa para quem gosta de reunir a família, fazer festa, final de ano. Ó, que pôr do sol lindo que tá dando aqui, gente. Ó, maravilhoso! Agora, meu cara, eu quero te mostrar. É só te mostrar a cozinha. Eu queria te mostrar a suíte. São quatro belas suítes. Aqui também, tudo quartzo branco, todo feito sob medidas móveis, tá, gente? Ó, não vou abrir, que aqui é particular, proprietário, tá? Ali a é torre quente, forno, micro geladeira, mais armários. Ah, aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar. Aqui tem área de serviço também. Ela tá equipada, tá com móveis também já aqui. Ó, máquina de lavar, o Junker tá aqui. Aqui tem um detalhe da piscina, tá, gente? Ó, a piscina ela é aquecida, ela tá a bomba, ali tá o gás. Mais uma, aquela portinha é mais um depósito ali um espaço aqui, não é direto encolado no vizinho, tem um metro e meio de espaço inclusive tem uma suíte que acessa o lado ali vou te mostrar essa suíte aliás agora eu vou te mostrar todas as suítes olha só gente ó linda, linda opa, tudo bom? Tô, tudo certo eu, eu, tô, eu tô gravando agora aqui a casa, o tá ao vivo aí ah, tá gravando ao vivo, estamos <risos> ao, ao vivo aqui como é que é o seu nome? Vai ficar no vídeo agora ah, tá. Rafael, a gente é morador aqui ah, tá. Essa casa tá vendendo, mas depois fala Tá, é aqui da frente aqui? É. Tá, depois eu bato ali, Rafael Tá bom Obrigado, um abraço, hein Valeu, Valeu. Ó, gente, ó Valeu. Vocês vão ter que correr essa casa vai ser vendida, viu? Olha só, gente Agora vamos lá conhecer uh, os A suítes da casa, gente Você vem comigo? Vamos lá então vamos lá, olha só, antes de nós acessar a suíte Olha outro detalhe, gente, ó Aqui, marrom imperador E aqui, gente, ó É um travertino Escovado, olha os detalhes, gente, aqui, ó Olha que legal isso aqui Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Meu caro, Já que o tempo é livre, eu vou te mostrar Vem cá, tô Quero te mostrar essa casa do lado de lá Vem cá Olha só Olha aqui, gente Vem cá comigo. Olha só que lindo daqui, gente. Olha que lindo esse pátio. Fundos para a Verde, fundos para lago. Meu Deus do céu. Cara, você tem um salão de festa junto com um sítio, num condomínio de luxo. E nós estamos falando do condomínio Enseado, o condomínio mais luxuoso do Rio Grande do Sul. E olha que apareceu para você um arco-íris lá e nada é combinado, meu caro. <risos> Nada é combinado Essa casa é especial mesmo, tá gente? Ela tem um charme, ela tem uma arquitetura Eu gostei dessa casa Fala pra mim, vocês gostaram dela? Vocês nem viram todo o vídeo ainda, né? Já tem 12 minutos, meu Deus Lá tá o lago, aqui tá as palmeiras Aqui é a área verde, meu cara O que, que eu falo com meus clientes? Faz a piscina no limite bota as cadeiras pra fora Isso aqui é praticamente teu, meu cara, é teu E ainda tu não precisa cuidar O condomínio cuida pra você Aqui dessas plantinhas pra dentro Aqui é você que tem que cuidar Olha só, gente, essas cadeiras aqui, gente, de sintética, olha só Pode pegar chuva, pode pegar sol, pega calor Isso aqui dura pra sempre, meu caro. Rapaz, isso aqui dura mais que os boletos da nossa vida E olha o pôr do sol lá, minha gente pôr do sol, o arco-íris O pôr do sol tá atrás de mim, lindo, né? Olha a vista pro lago Vamos botar aqui, ó. olha só Vista pro lago Ainda dá vontade de sair dessa área aqui, né, gente? Mas eu tenho que te mostrar a casa você tem que olhar onde é que você vai dormir, né? Então eu vou te mostrar. Então vem cá. Vem cá que eu vou te mostrar. Aqui a piscina ela é aquecida, ela vem descendo pra cá e fundo aqui. E lá na frente nós temos um deck molhado para você colocar a sua cadeirinha. Tá lá a cadeira. Ela coloca a cadeira dentro da água, pisa na água. Tem hidromassagem aqui na piscina, tem luz também, tá bom? E agora sim eu quero te mostrar os dormitórios, gente. Vamos lá. Como é tudo ao vivo, é tudo original talvez essa casa não esteja vendo a semana que vem <risos> ai ai meu deus vamos lá vamos conhecer então mais detalhes dessa casa olha que linda gente ó tem uma sacada eu não abri curtindo mas se você abre tudo lá abre uma janela ali, abre um portãozão ali o vento passa aqui faz a volta aqui dá a volta por lá entra por aqui de novo e sim vai por toda a casa só o vento gente é muito top essa casa essa casa que é para morar para morar aqui o lavabo aqui a parte da pia gente ó. olha que legal. Não sei se não é de ouro isso aqui, gente Ó, aqui o lavabo Deixa eu ligar aqui pra vocês verem Ó, Travertino e a cuba é esculpida diretamente Olha só o detalhe do espelho Motorzinho aqui de exaustão Esse é o lavabo, banheiro das suas visitas Saímos dessa casa que tem um astral lindo de praia Tipo astral do salão de festa Agora nós vamos acessar as suítes Vem comigo? Então vamos lá Olha só, aqui, olha só, tinha um corredorzão pra lá, outro pra cá, porta aqui pra deixar bem isolado. Aqui a primeira suíte, olha só, já entra aqui com o espelhão aqui na entrada, gente, ó. Aqui então, uma cama de casal, aqui uma cabeceira, ela é estofada, só que ela é, de, parece um nylon, ó. Papel de parede, ar-condicionado tá aqui em cima, prontinho. Essa aqui tem uma porta-janela que você abre o controle remoto e acessa a rua aqui do lado, tá bom? Aqui tem um televisor to todo espelhado aqui atrás, gente, ó. Dá amplitude o espelho, né? O problema é que deixa a gente um pouquinho mais gordinho esses espelhos. <risos> Eles são muito sinceros, gente. Eles refletem exatamente. Olha só. Aqui a suíte desse banheiro. Ó, aqui, um espelhão gigante aqui, gente, ó. E ele anda aqui, ó, dois lados ó. Ó, Você tem bastante espelho para você refletir <risos> Ai, A chuveira a gás, gente Piso travertino aqui também ó. Olha que legal Azulejo, rebaixado em gesso, nicho Essa é a sua primeira suíte Tem mais três Gente, a suíte master é maravilhosa Tem um banheirão de hidromassagem E eu vou te dizer que eu não vou deixar ela para o final Nós vamos acessar ela agora Presta atenção, segura na mão do maridão aí, muitas emoções agora, você vai conhecer o seu dormitório. Ó, deixa eu só te mostrar um detalhe, tem outro cara bem parecido comigo, ele tá lá, ó, tudo bom? <risos> eu já te mostro o close lá, gente, tá? Olha só, cama de casal, cabeceira estofada, espelho, rebaixamento em gesso, sanca com LED, meu caro. o televisor tá aqui, painel, gente, ó de melanina, esse material aqui é caríssimo e não se acaba mais, você pode molhar de mangueira tá gente, aqui, você não vai fazer isso né, mas <risos> eu acho que não, mas é um material resistente, por isso que é caro, as aberturas são de PVC, ó aqui tem um detalhe, tá gente, ó, ó você pode estar tá empurrando essa porta aqui e você vai fechar o seu close agora nós vamos acessar, gente o seu close, não vou mostrar muito que tem roupa particular aqui para que eu mostre alguma coisa íntima, eu vou apanhar dos proprietários. Então, tem um espelhão lindo, maravilhoso. Aqui, gente, a sala de banho. Olha só que detalhe top, gente. Aqui, ó. Até as toalhinhas estão prontinhas esperando você, meu caro. Duas culpas, esculpida no travertino para o casal. Espelhão que corre para lá e para cá. Banheirona de hidromassagem, sanitário está aqui. Toda de travertino com um detalhe de porcelanataria. Nicho gigante, dois chuveiros aqui, gente, ó, estilo cascata. Essa então é a sua suíte sua suíte meu cara. E agora, olha, olha que detalhe legal, isso aqui parece um couro. E agora nós vamos conhecer as demais duas suítes que temos aqui na casa. Olha só, vem cá, vamos lá. Essa aqui então é a terceira suíte Toda casa tem travertino, tá, gente? Aqui de fora, a fora, tá? Inclusive, toda casa tem espera, tá, gente? Pra você colocar automação nas cortinas, pra apertar um botão e abrir. Todas as janelas tem. Aqui, uma janela pro norte, clareia bastante aqui. Cama de casal. Cabeceira estofada aqui, gente, também, ó. Também parece um Nido, também. Olha só aqui. Espelhão aqui. Olha só, gente, que top. Ali tem todo revestido de MDF. Aqui, os guarda-roupas. Ó, as portas aqui eu não vou abrir, mas é aqui, ó. Tá? E atrás de mim aqui, gente, ó, é o banheiro dessa suíte aqui. Também travertino esculpido, toalhinha já está pronta esperando você. Aqui o box também, chuveira a gás com nicho também. Uh, deixa eu comentar um detalhe muito importante, tá gente? Proprietário estuda a proposta e estuda em molde menor valor, terreno e condomínio, tá bom? Não deixe de vir conhecer a casa. Ou oh, você está conhecendo pelo vídeo. Então não deixe de fazer a sua proposta, porque... Conheceu, você já vai estar tá conhecendo a casa detalhe por detalhe. Ó, aqui é o banheiro da quarta suíte, também travertino. Olha o detalhe, tá, gente? 10 centímetros de rodapé de travertino. Cara, não foi poupado dinheiro para fazer essa casa aqui, meu cara. Chuveira, gás, nicho. Aqui tem um espelho, já na entrada aqui, gente, ó. Tem ar-condicionado também. Essa suíte também é pro norte, tá? Sol da manhã cama de casal essa aqui é me parecida com a outra até né cabeceira vi o espelho LED guarda-roupa também tá aqui ó prontinho meu cara essa é a casa sua aqui em Shangri-La não perde tempo essa casa vai vender meu, o colega aqui o colega meu né o vizinho aqui da frente do lado aqui já quer ver a casa então. Corre que essa casa vai vender. Uma casa dessa aqui, gente. É para você chamar toda a sua família. Hoje não tem mercado. Uma casa que integra tudo isso aqui, gente. No condomínio enciada. E eu quero finalizar aqui na, na entrada da casa, gente. Olha só que linda, ó. Maravilhosa, né? Meu caro, a casa é essa daqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus te abençoe, te dê saúde, prospere, te dê muita sabedoria. E que você venha chamar a gente, contatar aqui para vir ver essa casa aqui. Deus abençoe o seu dia, sua semana, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.